Galera, eu sou o Maicon Gomes. Vamos aqui a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de pandeiro. Isso mesmo, pandeiro de couro. Esse pandeirinho aqui, ó, sempre tá comigo, sempre me acompanha as rodas de samba, nos forrós da vida, chorinho. Então a gente vai falar do pandeiro. O que, que eu tenho para falar sobre esse instrumento? Ah, o pandeiro de couro, ele é mais grave. Ele tem um som mais grave como característica, ó. Tá vendo Ele soa como um bumbo da bateria, como as a, a bumba, entendeu? Como um surdo. Então é assim, o que, que eu tenho a falar sobre o pandeiro? Ah, tem que tocar o pandeiro como se fosse uma bateria. Não, não toca o pandeiro como se fosse bateria. Toca o pandeiro como se fosse um pandeiro. De fato. Entendeu? O que você tem que ter na cabeça é que você tem várias possibilidades. Você pode tocar qualquer coisa no pandeiro. Não só samba, entendeu? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a questão do como, como que eu seguro o pandeiro, como que eu trabalho quando eu vou tocar o pandeiro, e um pouco dos sons, da sonoridade que esse instrumento pode trazer pra gente, como a gente faz para começar a estudar o pandeiro, para conseguir tocar as músicas. Então vamos lá, como que eu seguro o pandeiro? Ó, eu venho com a mão aqui, nesse formato, Nessa parte aqui onde tem essa bolinha, e vem aqui, ó. Coloco a mão aqui encaixando e seguro. O meu polegar aqui, ó, nessa parte, ele fica aqui nesse aro por cima, nessa madeira. Aqui tem até uma marquinha aqui, ó, do meu pandeiro, onde o polegar já fica, ó, de tanto tocar ele. Então o polegar por vezes fica aqui. E aqui atrás, eu uso um dedo para segurar e para soltar, ó. Eu sempre tô tocando assim, dessa forma. Tá vendo esse dedo aqui, ó? Sempre fazendo assim, ó. Por que isso? Porque aqui eu consigo tirar vários timbres, ó. Tá vendo, ó? Ó, atrás. Então, essa é a forma que eu seguro o pandeiro. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos falar de como tirar som desse instrumento. Primeira coisa que a gente vai usar é o polegar. O polegar dessa mão aqui, ó, da mão direita. Ó, aqui nessa bordinha aqui do pandeiro, aqui bem no cantinho onde tem o aro, você vai bater ele de forma solta para fazer esse som grave, ó. Viu? Ó, Vamos lá, ó. Tenta aí. Tem que sair o som grave. Tenta bater com um o polegar. Aqui, ele bate na borda, mas não é aqui na bordinha. Assim. E nem aqui no meio. Aqui é outro tipo de som. Esse som que a gente quer aqui, ó. Polegar mais ou menos aqui na medida mesmo do polegar aqui, ó. Você vai colocar aqui e vai bater. Pra fazer esse som grave. Tá vendo? Som solto, tum! Cheio, ó! Exatamente. Tem que praticar isso aqui. E aí, qual vai ser a nossa prática? Ó, fazer o som uma vez solto. E depois você vai colocar o dedo aqui atrás e fazer o som preso. Tá vendo? Vamos lá. Isso aí. Ah, para que que serve isso? Para quando você for tocar qualquer ritmo, você vai usar desse artifício, ó. E aí, ó. Tô batendo no mesmo lugar com a mesma força o que muda o dedo atrás tira coloca tira coloca Ó. como se fosse um surdão de escola de samba tum tu, tum entendeu ó estuda aí um dois Yes. Beleza? Esse é o primeiro exercício da série sobre pandeiros, da primeira aula, então se gostou do conteúdo se inscreve no canal, comenta aí o que você quer de conteúdo, que ajuda muito, compartilha para a galera que quer aprender a tocar o pandeiro com a gente. Então vamos embora!